Então, quero ajudar Teno, tudo bem? Eu sou o Dark, para mais um vídeo de Iframe, isso aí pessoal. Ah, como vocês sabem, até no live, até no como, chegou tudo ontem, houve muitas novidades, tantas coisas. E ontem eu fiz um pequeno vídeo, assim, apresentar para vocês o trailer da... Nova Jornada, o Teller da Fortuna em Vênus e hoje vem trazer um, um vídeo diferente que apresenta as coisas tipo armas, skins que foram mostradas e novos Waframes também. Tá então, para começar temos um novo Aframe que é a Garuda, uh, este Waframe é completamente novo, foi mostrado ontem também, tá ok. também não podemos esquecer de um Aframe com codename Vampire, uh, este também é um Aframe que vai entrar não sei quando em princípio, mas está quase para entrar, claro né, vamos esperar por ele. Uh, em princípio a Garuda por acaso é um Warframe tipo, na minha opinião, com igual a Valkyria, mas de uma forma muito diferente. Uh, esta Warframe em termos, ela acho, na minha opinião, eu acho que ela vai entrar com uh, o update da fortuna, espero que ela seja um off-frame para a fortuna. Também foi nos mostrada a skin Deluxe do, do Necros, Vauban, uh, da Nix, uh, da Neza e também do nido pessoal a melhor coisa que a melhor das skins que eu gostei foi a skin do nido e do do Cava do cubo vocês podem ver o cubo vai ser um monstro praticamente aqui essa skin do cubo é muito top vocês vão amar a skin do Cubo Infelizmente eu não tenho uh, o aflame pelo Steam, né, então não, posso, não vou conseguir adquirir as coisas deluxe. Mas literalmente é muito top. Essa skin type agora é a skin da Neza, como vocês podem ver, muito bonita. parece uma aquelas cenas chinesas, como vocês podem ver aquelas as skins chinesas também, é muito bonita. Essa aqui é do Valban agora é, estamos a ver a skin do Valban que é muito top. Esse manchado, a ah, não se parece que ele tipo, é um tanque de guerra. Você percebe, tipo, tornar o era um tanque de guerra, que é muito literalmente, aquela espada, aquele manchado nesse caso, que lhe acompanha também, tá é muito top é lindo. Agora temos aqui a skin da Titania, pessoal, olha, eu acho que a Titania, para ter uma skin deluxe agora, vai receber um rework. Só fazem rework no ar, nos warframes, que são pouco usados, e a Titania é um deles, ok, infelizmente. Também temos a skin Paul Limbo, o Limbo, pessoal, limbo chegou, mal chegou o Limbo Prime, já vamos ter uma skin deluxe dele. <risos> Sinceramente, muita emissão. Aqui temos a nix a Nick também vai ter uma skin deluxe muito bonita, parece tipo vamos assim, uma abelha, tipo isso, uma abelha, mas com aquele capa esse capacete um capacete que tem um, a Banshee. Temos a Glaive, a Glaive, a Corpus Glaive, que é muito da hora mesmo, vocês podem ver muito da hora essa Glaive. Temos aqui também novas armas, que é, temos uma secundária, que é armas corpus, corpus, ok Uh, eu não percebi muito bem como é que funciona, tipo como é que são elas. Aqui temos uma shotgun, aqui essa que é muito parece muito pesada, uma arma completamente pesada, essa shotgun é muito pesada, eu acho não sei. Também uh, essa shotgun acho eu vai ser diferente da Tigress completamente. Aqui temos a nova arma uma uh, manchado duplo ainda por cima Eu gosto de armas duplas uh, são boas, causam mais dano acho que no, na minha opinião é claro, causam mais dano em armas duplas e temos uma arma prime agora pessoal, que é a Grom prime, literalmente só temos uma arma foda como a Galatine prime ainda e agora vamos ter essa arma prime aqui, a Grom prime epa eu espero que ela não atrapalhe, não seja 10 vezes melhor que a Galatine prime mas é boa, vai ser uma boa arma, espero que sim, a groom prime Uh, acho que não, nem todo mundo tinha, assim, como posso dizer, esperança nela. Uma coisa também que eu percebi aqui na Garun, pessoal, é que ela parece ser tipo uma ave, dizendo assim. Pelas, uh, pelos braços dela e tudo mais, daí disse que ela parece uma ave. E eu espero que ela venha como o afã principal de, de Fortuna, que seja formado em Fortuna, literalmente, eu espero que sim. Então, pessoal, é só isso que eu queria trazer aqui para vocês, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal se for novo, até a próxima.